que é bom, que a gente fala as coisas com paixão, é. a gente gosta, não é? Já fica parado no freio. <risos> Olá, estou aqui com a doutora Nathalie, aqui em São José dos Campos, na clínica Lumière. E assim, uma, uma biomédica internacional, né gente? Porque hoje ela tá aqui no Brasil e na Áustria, então ela fica dividindo o tempo dela aqui e lá. A Nathalie é formada em Biomedicina, pós-graduada pelo Neipogo em Biomedicina Estética, <risos> enfim, e já assim, uma das 30 primeiras Biomédicas Estetas com a titulação de Biomedicina Estética aqui no Brasil. Então, já trabalha há bom tempo com Biomedicina Sim, Estética. Isso mesmo. <risos> e aí, Nathalie, como que você está nessa transição de Brasil? Áustria, Áustria, Brasil. Vamos falar um pouquinho disso, já que eu falei que ela é internacional, né? Bom, primeiro queria dizer que para mim é um prazer muito grande, né? Não poderia começar esse vídeo de outra forma, senão agradecendo a presença da doutora Ana Carolina aqui. Ela é a minha mentora. Praticamente tudo que eu sei na área da estética eu aprendi com ela. Fiz alguns cursos no exterior, mas assim, a minha base toda eu aprendi dentro do Nepuga, dentro da Corporali que era a primeira clínica, uhum. né? Então, pra, pra mim, assim, é uma honra muito grande estar tá, tá sendo entrevistada por você hoje. Assim, a minha vontade é eu fazer o contrário. Eu quero saber, eu quero aprender mais. Mas, respondendo a sua pergunta... É, a Áustria foi um presente para mim, uma possibilidade nova, né? primeiramente pessoal e agora também profissional. A minha intenção principal era estudar, eu queria aprender mais e a gente sabe que na área da estética muita coisa vem da Europa, então a novidade vem sempre de lá, um tratamento novo, uma técnica, um aparelho, então eu queria ir para lá. E minha família recebeu um convite né, de trabalho, meu esposo, então a gente foi para lá. Então eu iniciei o processo de revalidação do meu diploma, que eu gostaria de dizer para todos os biomédicos que nos assistem, foi muito bem avaliado. Eles veem a formação brasileira com bons olhos, então assim, eles viram a nossa carga horária, tudo que eu estudei, por exemplo, os meus cursos, a minha pós no Nepuga, eles falaram, puxa, isso aqui quem estuda tem tem pontos aqui é, que só o cirurgião plástico estuda, e você já estudou isso, né, ainda como biomédica, puxa, que interessante, então, eles, eles é, viram a nossa formação de uma forma, assim, muito privilegiada, então, isso acho que é interessante também para divulgar, né? É super importante, né, saber que tem uma possibilidade de ir para fora quem quiser. Sim, com certeza. É? Quem quiser é. É, ir buscar alguma coisa em outro país... Tem como usar toda a formação aqui e revalidar uhum. em, outros, em diversos países. É. Não só na Áustria, mas diversos países é. da, da Europa, Sim. Estados Unidos também tem algumas Possibilidade, possibilidades. Né? Hein? É. Que sempre me perguntam, o que, que eu digo sempre assim, o conselho, é, primeiro você precisa de um idioma, isso é muito importante. Então é, já se dedica né, para é o inglês, para o alemão, que é o meu caso na Áustria. Isso foi um fator, demorou mais a questão do idioma do que propriamente o meu diploma. As pessoas acham que vai demorar muito o processo, porque na verdade lá fora funciona diferente a revalidação do que funciona aqui no Brasil. O processo ele é um pouco diferente, então a gente manda a documentação, a faculdade avalia e eles já te dão um aval se você precisa estudar um pouquinho a mais, alguma, alguma matéria específica. Tem tanta burocracia, não, não tem aqui. E não. outra também, eles têm uma carência de profissionais da área da saúde e a gente brinca né que a Europa é o velho continente então essa mão de obra fresca essa pessoa sabe eu ser recém formado tem campo tem espaço para trabalhar lá atualizado com Foi certeza bom. <risos> que bom bem a gente vai para algumas perguntinhas agora aqui com a doutora Nathalie, e algumas que todo mundo quer saber né Sim. sempre perguntam para gente eu vou perguntar para ela por que que você escolheu a Biomedicina estética, Nathalie? Ah, essa é muito fácil de responder. Eu, como a grande maioria né, dos biomédicos, tenho também a habilitação em análises clínicas. Trabalhei em laboratório, gosto muito da área, mas o que é, me aborrecia um pouquinho era a questão da rotina. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de rotina. Então, todo dia, às 7h45, eu estava sentando no microscópio, fazendo a leitura da lâmina. Todo dia, às 9h10, eu estava sentando para dar laudo. Então, aquilo foi me angustiando um pouquinho. E eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto dessa, desse contato. Então, a possibilidade da biomedicina estética, de você poder é, ter essa autonomia maior na sua vida, você poder fazer os seus horários... É, depois a gente vai falar um pouco disso, acredito, né? Essa questão de ser mãe, de família. É, então tudo isso me levou para essa área. E também porque eu gosto muito da beleza, né da estética. Eu sempre gostei, foi algo que me interessou. Então, essa possibilidade de cuidar das pessoas, é, não das pessoas doentes, sabe? Uhum. Mas assim, tratar a autoestima, cuidar da beleza, da saúde estética. Importante também, é, né? muito importante. é muito importante. Algo que eu aprendi com a doutora Ana Carolina é que a saúde, ela não é só ausência de doença, não é só você não estar doente, mas se o seu paciente está incomodado com uma mancha, que muitas vezes atrapalha ele a ter uma confiança numa entrevista de emprego, ele também pode não estar saudável. Então, sim, isso foi é, algo que me motivou bastante. Nathalie, e você já sonhava com uma clínica como essa, antes de ir para a estética, e se sim, depois como você tirou é, esse projeto do papel e realizou realmente nem né? está aí, acho que já tem uns 5, 6 anos de clínica, uhum. não é? é? Conta pra gente. Na verdade, eu não tinha dimensão de ter uma clínica, de, de imaginar o que isso poderia se tornar. Vou ser muito sincera. Eu comecei com um consultório e aquilo foi dando tão certo. A minha agenda estava cheia e aí eu comecei a observar a necessidade de agregar profissionais, que é algo que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. É, a gente estava fazendo um tratamento com intradermoterapia e eu queria um, uma esteticista para fazer uma drenagem. Eu estava fazendo um tratamento, um, uma toxina, por exemplo, eu queria uma esteticista para fazer uma limpeza de pele. Então eu sentia essa necessidade de agregar. E aí, eu trouxe algumas pessoas para trabalhar comigo. E aí, as agendas começaram a encher. E aí, eu vi que não tava dando conta mais. e Falei, bom, tá na hora de crescer. Bom então, dia. foi algo assim que, que me surpreendeu. O desenvolvimento, o, o, o sucesso, por assim dizer. Sucesso para cada um é algo diferente, né? Que pessoas têm concepções diferentes de sucesso. Mas o sucesso profissional, ele veio pra mim como um presente, não era algo que eu esperava. Eu não esperava assim, eu não almejava, ah, eu vou ter uma clínica, assim, tudo. E aconteceu pra mim naturalmente. Então eu digo para os pacientes e as pessoas, né, que, que seguem a gente, que acompanham, que se você faz um bom trabalho, o seu trabalho fala por você. Então, isso vai naturalmente acontecer. eu me lembro que a Natalia, uma das alunas que tiveram aula diretamente comigo, Sim. Um, lá no início, 2011, Sim. de 2011, de pegar na 2012, mão 2013, ensinar e ensinar. Assim, mesmo E eu me lembro que dessa turma, olha, muita gente, mas muita de sucesso, gente. De né? sucesso, Muita gente. Muita no gente, Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Uhum. Porque uma coisa muito importante que eu dava nos cursos, que não era só aprender a parte técnica, acho que eu falava isso pra eles também. Vocês têm que começar, começa em pequeno e depois vocês vão expandindo uhum. não adianta querer pôr uma coisa super grande é. super tal, não, começa com consultório, vocês vão expandindo acho que assim, ia dando essas dicas e me surpreendeu que ela falou várias coisas que ela falou aqui, eu, na, me apresentando a clínica. Ela falou assim, ah, me lembro que você me deu essa dica, olha o que eu fiz, você me deu aquela dica que eu fiz. Eu falei, caramba, né? Seguiu é, os passos. É. Ela ensinava é não legal. só os procedimentos, mas ela dava dicas assim de como ela começou, de como administrar a clínica, de como montar preço. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa, eu montar equipe, não ficar só o biomédico ali fazendo. Trabalhar então, em, associação em associação com as pessoas, isso, né? é. Né, ter ambiente exclusivo para o paciente, para ele ter mais liberdade. Gostei, porque ela seguiu as dicas. Eu valei, suguei tudo! Deu certo! <risos> que bom! Né? Valeu a pena, é, então. Muito pelo menos. Muito mesmo! Que bom! E aí, Nathalie, hoje em dia você tem a tua clínica, você iniciou alguns treinamentos, alguns cursos. Como que você adquiriu essa confiança? Como que você. Foi, como foi o seu desenvolvimento nesses anos todos que você já está na Biomedicina Estética? Olha, essa questão do, dos cursos, treinamentos, da aula, né, é, eu relutei bastante no começo. Porque como eu tive bons mestres, então eu, eu às vezes não me sentia tão à altura. E eu acho que tem muita gente por aí dando curso, e eu já vou falar porque eu falo a verdade uhum. mesmo. Tem gente dando por aí curso que não sabe nem o que tá falando, é, acabou de se formar, acabou de fazer um, um, um curso ou uma pós... É lógico, gente, todo conhecimento ele é válido, vale, ele é importante, mas quando você vai ensinar é uma responsabilidade muito grande. Então, eu procurei me capacitar muito, eu fiz cursos no exterior, eu fiz muitos cursos, eu fiz a, a pós-graduação no Nepuga, então eu fiz muitos cursos livres para eu me sentir... Na, na possibilidade e outra a experiência depois de muitos anos de atendimento porque o que te ensina mesmo é o consultório é, é o dia a dia, né? é todo aquele paciente, é o cuidado, é um paciente atrás do outro, então assim às vezes a teoria é muito legal, mas se você não sabe a prática fica uma coisa é, deficiente então, pra eu ter essa segurança, levou um tempinho. Eu quis me especializar bastante. Então, assim, a minha dica é procurem é, fazer cursos, assim, faz curso no Nepuga, em instituições que já estão trabalhando há bastante tempo, onde o corpo docente é, é bem selecionado, sabe? Porque é a sua formação. Se você aprender errado, você pode executar errado, mas na hora que você tiver problema, você tá sozinho. É, e uma né? das dicas que eu me lembro muito bem, que eu sempre dei pra vocês, era que... Se dediquem ao consultório, porque a melhor escola que tem é o atendimento, é a clínica, é o consultório. Com é a melhor. Você pega, você aprende com a gente, né? Com quem tem experiência, porque é justamente o que você falou, tem muita gente sem experiência ensinando, e aí você vai aprender com quem não tem experiência, você vai aprender errado. Mas você aprende corretamente com quem tem experiência. Depois você aplica no consultório, vai aplicando é. e vai aplicando. Chega uma hora que você está seguro para você poder aí sim é. replicar aquela sua experiência, aquele seu é. conhecimento. É. E, e isso, eu falo assim, sim. até que nos cursos Às vezes o aluno pode perguntar alguma coisa Eu sempre digo, eu sou, eu sou muito honesta E sincera, ninguém precisa saber tudo uhum. né Mas se você fizer uma pergunta eu não souber, a gente vai procurar vamos, vamos aprender juntos Mas você tem que ter uma boa base pra você ensinar Até porque, hoje em dia Os, os pacientes, eles estão muito bem preparados, né doutora? Sim, Com eles a internet. Eles dia. chegam te perguntando coisas Que se você não tiver preparado, você passa vergonha O doutor Google é, em, responde tudo é, Então assim, é uma responsabilidade responsabilidade muito grande. É, e no NEPUGA hoje a gente tem professores com esse perfil, que já são pessoas que atendem há um bom tempo, tem pós-graduação, tem mestrado, tem tem know-how para poder passar e segurança, Daquela Então área, vai né? atender com qualquer um, hum. né, então acho que é isso, e como a Nathalie teve aí toda essa experiência, acho que são seis, oito anos, nove de anos já, de atendimento por aí, né? Já está é. uns 9 anos, já, uns já 8, 8 aí. 9 anos. Né? Bastante. Então, assim, tem bagagem, tem experiência pra poder passar, né? Então, isso é muito é. importante. 9 anos, Eu tava contando aqui enquanto. 9 anos é né? bastante. Bastante tempo. Nathalie, e como ela é na Áustria, morando lá, como que são as clínicas de estética, toda essa questão da, da beleza, da busca pelos procedimentos estéticos, por toxina, preenchimentos, enzimas, enfim, como que funciona essa questão da estética lá na Áustria? Conta pra gente, por favor. Eu já notei que as austríacas elas são vaidosas, um pouco menos que as brasileiras, né? Assim, diferente um pouquinho da nossa cultura mas é, é uma vaidade mais voltada mesmo para a questão da saúde, não só beleza externa. Então eles entendem quando você recomenda uma toxina para prevenir as rugas, que às vezes eu, eu vejo que é uma dificuldade que o brasileiro tem, espera tudo tá caindo para buscar algum, algum procedimento, sim, sim. né? Então eles entendem isso, eles são muito voltados para a saúde integrativa, que eu acho que é algo também que a gente tá com isso muito forte agora no Brasil, tem no Nepuga uhum. também. E, e eu percebo que esse cuidado deles, assim, por exemplo, você não precisa estar mandando um paciente lá fazer uma limpeza de pele. Ele vai fazer. Então, eles têm esse cuidado bem voltado a saúde. Eles fazem toxina, fazem preenchimento, mas não temos muitas clínicas, assim, como aqui no Brasil. Em todo canto você acha uma clínica, não. É, e então, de certo, eles vão fazer a, a toxina, vão fazer a limpeza de pele, já para prevenir... Né, pra manter a é, pele saudável é, Pra manter o, a pele é, Não só o envelhecimento Mas a saúde da pele mesmo A saúde da pele, eu vejo que eles usam bons cremes Bons produtos Eles já têm essa noção Se você, você recomenda, na verdade nem tem muito Assim na Europa um produto meio paralelo Mas eles já buscam Por produtos já conceituados Os cremes que elas usam são assim Coisas maravilhosas Então eu vejo que é, é mais esse sentido Existe uma Uma Busca pela estética, mas bem voltada para a saúde. É, coisas de primeiro mundo, é. né, gente? São, são de Áustria, é. né? Mas, se olha, uma boa ideia é que se temos poucas clínicas lá, temos bastante Depende, espaço para trabalhar, né? né? Quem sabe a gente leva um lipuga para lá. Já pensou? Já pensou? Chique, hein? Ó, nossa professora <risos> de lá já temos. Nathalie, para os procedimentos estéticos injetáveis, principalmente os lipolíticos, a gente sabe que se o paciente tem é, algum tipo de complicação ou se ele tem algum impedimento a gente não vai poder realizar esses procedimentos. Então é, é esperado né, que nós profissionais da saúde, principalmente nós biomédicos, façamos alguns é. testes antes ou conheçam um pouco mais sobre o paciente através de exames. Como que você vê isso? Você acha importante? Se aplica isso na sua atualidade aqui na clínica? Não aplica? Você pede alguns exames? Não pede? Como que você lida com toda essa questão? Até porque, esclarecendo, acho que prevenir e a gente fazer uma triagem do paciente antes de qualquer procedimento lipolítico, é extremamente importante. Não só os lipolíticos, mas outros tipos de procedimentos também. Mas, então, como que você vê tudo isso dentro de uma clínica de estética? Principalmente a importância disso para nós, profissionais da saúde. Bom, eu acho que a doutora falou tudo quando ela mencionou a palavra triagem. Eu acho que o mais importante é você ter esse conhecimento. E a triagem, ela passa desde uma boa anamnese, uma boa conversa com o seu paciente... E sim, quando o paciente ele tem um exame recente, ou às vezes ele não traz, eu questiono, eu pergunto, olha, você não tem um exame recente, o seu médico da confiança não passou pra você, gostaria de dar uma olhadinha, porque eu acho assim, o conhecimento, ele é livre, e a gente tem esse conhecimento. E outra, tudo o que a gente aprende vai sendo agregado. Então é impossível, eu, eu sou também biomédica com especialidade em análises clínicas, eu não posso passar isso batido. Então quando o meu paciente ele chega com um exame, eu vou ler e aquilo vai fazer diferença na hora de eu determinar um, um procedimento ou montar um protocolo de tratamento. Então eu acho que é um conhecimento que a gente tem e a gente usando bem ele, o paciente ele só tende a ser beneficiado. Hum. E... Existem pacientes que falam assim, olha, eu não tenho um exame recente, aí é a principal questão, né, uhum. eu gostaria muito que a gente pudesse pedir esses exames, Mas né, é. quem sabe no futuro, Sólido, todos nós né? quem né? sabe no futuro, a gente que sabe fazer, a gente que sabe interpretar, também possa simplesmente é, solicitar mas enquanto essa realidade não chega, eu digo para o paciente que ele também é livre para fazer o exame caso ele queira. Uhum. Hoje a gente sabe que você pode chegar em vários laboratórios e, e solicitar a, a, o próprio paciente. Ele pode dizer: ah, eu gostaria de fazer um hemograma. Isso é lícito. É, é possível fazer. Então, quando o paciente ele deseja assim eu não vejo razão para não ser feito, né? E a gente faz esse cuidado de escolher melhor os procedimentos de acordo com a anamnese completa, sendo o exame físico, o exame que você está vendo o paciente ali, palpatório até, inclusive, e por que não, também o um exame laboratorial. E aí é muito importante para você, paciente... Estar sendo atendido por um profissional com este conhecimento. Completo, né? Eu acho porque, o biomédico tão completo nesse sentido. Porque assim, a gente consegue, ali vendo os, os índices, se alguma coisa não está dentro da normalidade do exame... A gente vai barrar qualquer procedimento estético, encaminhar para um profissional da, da saúde que possa né, atender este paciente e seguir com, com as pesquisas e até a identificação de alguma possível patologia, se for o caso, enfim. Então a gente não vai determinar que o paciente está doente ou não. A gente só vai barrar caso é. não esteja dentro das normalidades. Isso é super importante porque... Você, muitos vão fazer procedimentos estéticos e nem se preocupam, né? E eu acho que o paciente, ele se sente tão seguro quando você diz pra ele... Porque tem muita gente que só quer pegar o dinheiro do paciente. É. Então, quando você tem a, a hombridade, assim, a honra de dizer pra ele, falar, olha... Tem um parâmetro aqui que tá um pouquinho fora. Então, eu acho que seria mais adequado você procurar o especialista da sua confiança, fazer um check-up novamente, ver se você tá liberado, e você voltar aqui pra gente fazer seu procedimento com segurança. Você pode ter Muito certeza melhor. que esse paciente, ele nunca ele vai em outro local. Ele vai pegar uma confiança, com uma certeza. segurança, e ele volta, viu? Com certeza. Ele vai lá, faz o check-up, uhum. ah, tá tudo normal, pega uma liberação do especialista é. dele, ele e vem. ele faz o exame, com faz certeza. os procedimentos estéticos, com certeza. Uhum. Com então isso vai fidelizando ainda mais o seu, a sua clientela, Com né? Certeza. seus pacientes, isso é super importante. Nathalie, hoje em dia você atende aqui em São José dos Campos e região. Uhum. Como que é o seu reconhecimento, o reconhecimento pelo seu trabalho aqui nessa região? Ai meu Deus, né? É uma gratidão muito grande porque eu tenho... A, a coisa que me dá mais prazer é quando eu pego o prontuário de um paciente que eu vou atender e eu vejo que ele é meu paciente há 5, 6, 7 anos. Então, isso, isso traz um, um, um conforto, isso traz uma certeza de que você está fazendo um bom trabalho, né? Eu procuro sempre cuidar dos meus pacientes com, com muito carinho, com muita atenção. Aquilo do tratamento individualizado, um procedimento exclusivo, não tem linha de produção, não é igual para todo mundo. Cada um, cada ser humano com a sua individualidade, bioquímica e, e, e tudo, né? Então eu acho que isso faz a diferença no final das contas, então eu sou muito grata, assim, eu posso dizer que humildemente eu tenho, né, um reconhecimento, não só eu, mas a equipe toda que trabalha comigo, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, né, isso é muito importante, e eu acho que algum, algumas portas que se abriram pra mim também me facilitaram nesse sentido, né, o fato de ter sido convidada para ter um quadro na TV, uma prestação de serviço à população, não só uma venda de procedimentos como a gente vê por aí, mas uma prestação de serviço esclarecendo para a população, trazendo conhecimento, informação, isso também me abriu, abriu portas, ah, a internet mesmo, as redes sociais, que eu acho que sabendo utilizar... Isso é um veículo de informação muito legal para a população, então as pessoas entendem o trabalho que você faz e elas sentem confiança em buscar, então... Eu achei que levando esse conhecimento que você tem nessa... Esse cuidado em explicar para o paciente o que você vai fazer, o porquê você vai fazer, como você vai fazer, isso é muito importante. Porque e as o paciente confiança né Eu vejo também as possibilidades. Às vezes a pessoa ela não sabe, ela, ela é ignorante no sentido de não ter o conhecimento de que de repente aquela mancha tem um tratamento. É. Às vezes é algo que incomoda tanto e pode ser facilmente solucionado. Então é isso que eu digo quando eu digo prestação de serviço, é você levar informação a quem não tem. Passar uma, uma, uma orientação, isso é super importante. Isso está bem reconhecida que a gente vê aí na, nas, na rede social, nos Istres ganhando presentes, Os pacientes <risos> super amáveis. Vem. Isso mostra isso é que eles bom. são super gratos ao seu trabalho, bem cuidados. bem cuidados. E essa questão também de ter pacientes de 6, 7, 8 anos, isso é muito isso bom, é gente. Lindo. É muito bom, porque é uma vida né, com você, E não é gostoso né? quando você acaba conhecendo a família? É. Você atende a mãe que traz a filha, que traz a sobrinha. Quando você vê, você é conhece lá. todo aquele povo. Isso é, é, isso é bom. muito bom, muito bom. Eu tenho pacientes lá em Ribeirão Preto, que são lá do Sertãozinho, ah, Ribeirão, que vão, vão lá em Ribeirão Preto, que assim, 15 anos, eu falo, gente, como assim? E é. só quer ser atendido comigo hoje em dia, uhum. coitados, estão meio abandonados. Né? <risos> Mas... É, é muito gostoso essa questão. Que é uma em... relação que você, que você cria com o seu paciente, primeiro profissional, onde ele acredita no seu trabalho, mas também pessoal, de saber que ali também é um ser humano, que também é a mãe de alguém, é o pai de alguém, então isso é muito importante, sempre... ser humano, né? E eu falo que essa parte é uma parte terapêutica para nós profissionais. Porque a gente tá ali na rotina da clínica o dia todo e tal. Mas, você sabe, eu sinto muita saudade, porque hoje em dia eu não fico muito na clínica, né? Mas era uma terapia para mim ficar na clínica atendendo os pacientes, uma terapia. Eu saía Nossa. super calma. E super a gente presente, dá a risada, porque... cada um tem uma é história, muito gostoso. né? É muito é, bom. Então, é muito assim, bom. eu adoro dar aula, é. né? Por isso que, né? fica dividido, Fiquei né? Ali, mas eu amo clínica porque eu acho que tem justamente isso, né? Esse carinho que o paciente traz para você... Essa Não, coisa. eu tenho casos e casos, assim, pra contar. Casos um, um muito gente, rápido é? que me veio à mente agora foi um rapaz que chegou... É... E ele tinha uma, uma reclamação muito grande com as olheiras dele. E ele falou pra mim, falou, olha, eu não consigo, eu não consigo namorar, porque eu não me sinto com confiança de chegar numa uma moça. Eu já perdi empregos, porque eu chegava na entrevista, o, o entrevistador já me perguntou, assim, se eu tava na balada, coisas assim do tipo. Então, assim, olha, a gente nunca vai imaginar como pode mexer tanto com uma pessoa olheira. Fizemos uns procedimentos, montei um protocolo pra ele, puxa, e eu me lembro que depois de três meses, três meses e meio, eu não lembro a data correta, mas assim, foi um curto intervalo de tempo, a gente finalizou o tratamento dele, teve uma melhora muito grande, e aí passado alguns dias que a gente havia terminado o procedimento, ele ligou na clínica, falou pra secretária que queria que passasse o recado pra mim, que ele tinha conseguido um emprego e que ele estava tão feliz e que ele era tão grato. Quando o secretário me falou aquilo, eu caí em lágrimas, porque eu já sou na eu... mesmo. Eu chorei tanto porque eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. E isso não tem preço, não, não é só o, o tratamento, não é dinheiro, todo mundo precisa, sabe? Mas a marca que você deixa na vida de uma pessoa, isso, isso não tem preço. Não tem preço. Exatamente. Eu sei isso. que ele vai lembrar de mim por isso. É, quantos? Milhares de é. pacientes, tem não muitos pacientes. A gente tem muitos casos. É. Porque é justamente isso. A estética, né? Embora algumas pessoas pensam assim, ah, é estética, é superficial, uma coisa que. Né, é, é muito importante. Como eu dizia lá atrás, sempre digo, é a saúde do paciente, porque aquilo mexe de um jeito que às vezes o paciente deixa de estar. Né, é a questão da, da, da disfunção biopsicossocial, méxico-biológico, que é a alteração biológica, psicológica, porque Sim. ele vai ficar, às vezes, deprimido, é chateado, e a exclusão social, muitos têm exclusão social por causa da estética. Então, olha só, a mulher que impedia, o trato, impedia conseguir emprego, namorada, mexia com a autoconfiança do jovem, Assim como as rugas em uhum. senhoras que estão envelhecendo, Exatamente. tudo isso exclui a pessoa da sociedade. E quem somos nós, ou quem é você que está assistindo, para dizer é, que essa doença é mais ou menos importante do que a outra? E nesse caso, como uma disfunção estética é mais ou menos importante que a outra? Isso não existe, não existe né? Existe, Cada um existe. sabe onde o calo aperta, né? E é Já dizia isso, aquele ditado. E justamente isso. Eu falo, esses 10 anos, a gente vai fazer 10 anos de biomedicina estética. Então, nesses 10 anos eu pude aprender muito, aliás, eu estou há 15 anos, né? Porque eu comecei um pouco antes de tudo isso, comecei é em 2005. É 10 do 10 de 2010, né? Isso, é. Eu comecei <risos> lá em 2005, então eu estou quase 15 anos na área. O que eu pude perceber é justamente isso, o quanto que você restaurar a, aquela confiança do paciente através da estética faz uma grande diferença, inclusive na saúde, evita da pessoa adoecer. Com certeza. Porque a depressão vai levar a uma doença, é. não é? Vai consumindo a pessoa até ela ficar doente. Então, você trabalhar com tudo isso, com toda essa questão estética, com a saúde estética do paciente, você vai trazê-lo a uma, né, uma vida diferente, uma uma vida, plena, né? uma vida plena. Então, é muito importante. Então, realmente julgar-se... Estria, ah, tá ligado preocupada com as estrias, Muito, cada um tem o seu, é. a sua preocupação. Isso às mesmo. vezes é uma coisa que você nem, nem imagina. O paciente sempre na sua frente, você acha que é a ruga, às é. vezes não é. não é. Às vezes é outra coisa, é. por isso que a gente nunca eu deve perguntar para o paciente, né? pro paciente Ah, você veio tratar, você é. deve fazer toxina nas é. rugas? Às vezes não, eu vim tratar minha pele, ou minha gordurinha localizada, ou enfim. É. Né? Então acho que isso é... Já tá bem Aprendi craque, bem. né? Aprendeu bem, né? <risos> que bom, que bom. Nathalie, você esperava alcançar todo esse sucesso quando você começou lá em 2011 a fazer seus cursos e a vir pra Biomedicina Estética? Ai, é difícil responder isso porque eu acho que eu, eu esperava tocar vidas. É, é um pouco clichê, mas assim, eu, eu queria cuidar de pessoas. Eu queria tratar as pessoas. Então eu acho que o sucesso mesmo é um paciente satisfeito, é um paciente feliz eu acho que isso, isso pra mim é o um sucesso não são os números, não são quantas salas de atendimento você tem, quantos profissionais na sua clínica, é, talvez um número importante seria quantos pacientes felizes você tem na vida, de quantas pessoas você é, deixou alguma marca positiva, então assim mas eu não esperava, eu não esperava mesmo, eu comecei de uma forma muito humilde, fazendo um bom trabalho e a coisa toda foi acontecendo mesmo, acho que por virtude dessa honestidade, desse bom trabalho, de, de querer cuidar mesmo do ser humano, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre algumas pessoas que buscam desenfreadamente o, o tal sucesso, mas muito voltada em números, muito em ganhar dinheiro, em... então eu acho que quando você faz um bom trabalho, você cuida, você entende a necessidade do outro, você se coloca no lugar, então tudo começa a girar de uma forma... Afluir na sua vida. Eu acho que seria mais ou menos isso. É, acho que você foi com do tijolinho em cima de tijolinho, é. né? Foi fazer um atendimento, é. depois do outro. E isso foi se multiplicando, isso. né? É. Mas eu não esperava que fosse me trazer tanta felicidade a biomedicina estética como já me trouxe e me trará muito mais. Com certeza. <risos> e aqui na clínica, na Lumière? Quais os procedimentos que você faz, qual o procedimento que é mais realizado e você atualmente, o que você faz aqui é, quando você vem da Áustria? Tá. Bom, aqui na clínica Lumiera a gente tem mais de 50 procedimentos estéticos, porque como eu expliquei, somos uma equipe multiprofissional e eu percebo que um dos tratamentos mais procurados é a intradermoterapia, né? A aplicação de enzimas, como quem é mais leigo conhece, não são só enzimas que a gente aplica, mas é assim que ele é conhecido popularmente, uhum. né? Como eu tenho outras biomédicas que trabalham aqui comigo, na equipe, então esse é um procedimento muito procurado, porque eu acho que justamente o, o, o paciente ele já tá tendo esse, essa compreensão, esse entendimento, que ele precisa buscar um especialista para realizar esse tipo de procedimento, é. né, com segurança. Então isso é algo que a gente tem uma procura muito grande na parte de injetáveis. Eu acabei ficando, é, me especializei um pouco mais é, nos tratamentos faciais, nos injetáveis faciais, então, e também por dividir a agenda entre Brasil e Áustria, eu acabei priorizando um pouco mais, como eu tenho essa equipe, eu tenho outras doutoras que atuam aqui comigo, elas acabam cuidando dos procedimentos corporais e também dos faciais, mas eu acabei ficando mais com a toxina, com o preenchimento, fios de sustentação. Que então, tem um então, intervalo é, maior, né? Entre exatamente. As e o acompanhamento do, do paciente. Então, muitas vezes eu venho, monto um protocolo e a equipe acaba executando isso isso na minha ausência, vamos assim dizer, né. Muito legal e principalmente porque os procedimentos faciais que você se referiu são procedimentos que são feitos a cada quatro meses, cinco meses, seis meses, uma toxina por exemplo, então não tem aquela necessidade de você estar aqui semanalmente é ou quinzenalmente. Então... Ele permite que você possa acompanhar o paciente mesmo com esse intervalo maior é... Procedimentos de preenchimento, skin booster, MD codes, coisas assim do tipo. Quer dizer quando você vem pro Brasil, tua agenda já tá assim, lotada, é. né? Eu geralmente aviso com uma certa antecedência e os horários, eles eles acabam rápido mesmo. É, sim, tem que aproveitar, é, é. gente. Nathalia, uma questão muito importante que eu vejo agora, principalmente com você sendo mãe, novamente, né... Tá de mãe fresca. Isso, nos bastidores ela Isso. falou, mãe fresca. Mãe fresca, <risos> porque é fresquinha, né? É. Já foi mãe há 15 anos atrás, que é a idade da Mari, Da Mariana. E agora mãe do Thomas. Então, uma questão que eu sempre bati muito em cima, desde quando a gente, eu comecei com a biomedicina estética, defendendo, era justamente essa liberdade que a biomedicina estética traz pra gente, mulheres, pra nós mulheres, né? Uma independência financeira lógico também porque a gente acaba tendo né, um retorno financeiro bom por, por conta do nosso trabalho mas principalmente uma independência de horário para a gente poder aproveitar mais a família aproveitar mais os nossos momentos e principalmente esse momento de maternidade né que os primeiros anos são bem difíceis uhum. O que, que você pode dizer sobre isso bom é, realmente a biomedicina estética ela me proporcionou essa grande felicidade como eu tinha a Mariana ainda, né, crescendo nesses primeiros anos, que como a doutora falou, é, a criança ela exige muito da gente, mudam as preocupações, mas de bebezinho a adolescente o seu filho precisa de você. Então eu tinha desde a possibilidade de. Ter, a, ter uma necessidade de chegar em casa um dia mais cedo, por exemplo, acompanhar uma prova, então eu poderia fazer a minha agenda naquele sentido, eu levava a Mariana para o colégio, eu buscava a Mariana do colégio, eu levava para aula, aulas extracurriculares e buscava, então eu, eu conseguia montar a minha agenda de atendimentos de acordo com a minha rotina, com aquilo que eu precisava, Aquilo que a minha família precisava naquele momento, os meus filhos. Então, agora, com a questão do Thomas, não tá sendo diferente. É, eu montei, pra vocês saberem, um anexo pro Thomas aqui na minha clínica. Então, eu tenho a, a felicidade de ter um espaço grande. Então, eu abri um espacinho pra ele, onde eu tenho um berço, onde eu tenho banheiro, onde eu tenho a possibilidade dele brincar. Então, eu trouxe ele pra perto de mim. Isso é uma liberdade que a biomedicina estética traz para nós, biomédicas, principalmente. Uhum. Coisa que em é um laboratório, banco de sangue, você jamais hospital, A gente não conseguiria né? do jeito Já nenhum. Jamais conseguiria. Por esses motivos, principalmente é. por. Estarmos trabalhando é. num sistema não autônomo. Exatamente. E aqui a gente é autônomo, a gente faz o nosso horário. É. E outra, é? entre um paciente e outro, você tem a possibilidade de ver o seu filho, amamentar, de saber que tá tudo bem. Né? Eu amamento Thomas em amamentação livre demanda e exclusiva. Então, ele depende de mim, ele precisa de mim. Então, pro poder proporcionar isso para ele foi mais uma das alegrias que a é. biomedicina é. estética me é. deu. essa liberdade só com a biomedicina estética para nós é. biomédicos. Pra então, para conseguir. Então. Pra você que tá se decidindo... Faz toda a diferença. De que é mãe, que é, é mulher, que pretende, uhum. pensa bem, porque faz toda a diferença mesmo. Talvez no começo você fale, ah, mas isso é algo que eu não queira pensar agora. Mas em algum momento você vai querer constituir sua família, ou vai querer ter filhos. Até ter mais qualidade é. de vida, né? Com você certeza. Você consegue é. ter mais qualidade de vida, faz seus horários. É. Por exemplo, quando então, trabalhava tempo. em plantão, né? Era mais complicado, você não tem o um feriado, você não é. tem o um fim de semana, né? Passar a noite acordada, dormir de dia, é. que a gente sabe que isso é... Péssimo, né? É, As pessoas que pra trocam para a saúde é, é horrível. É então, assim, tem uma série de benefícios que esta atuação é. do biomédico E outra traz, também né? tem uma compreensão dos pacientes. Que talvez num, num outro esquema de trabalho, num laboratório, por exemplo, como foi a doutora deu o exemplo, você não teria. Os meus pacientes entendem se eu tô atendendo aqui e o bebê começar a chorar, eu tenho a liberdade de ir lá à frente ou a minha secretária dizer, olha, só um minutinho que a doutora vai atrasar porque ela vai amamentar. Os pacientes não entendem de boa, assim, sem um problema sintoma. nenhum. É, isso é muito importante. Então é uma liberdade. É. ali você quer deixar algum recadinho pro nosso público que está aí nos assistindo? Bom, com certeza, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer pra você que se você é um estudante, se você ainda tá pensando se você vai pra área da Biomedicina ou não, eu quero te chamar, venha fazer parte disso com a gente. É uma profissão linda, é uma graduação super interessante. E se você já é um graduado que tá pensando em fazer especialização ou não, se você já tem uma outra habilitação, talvez, é, eu te convido a conhecer um pouquinho mais da Biomedicina e Estética é uma, uma profissão que te permite muitas alegrias, muitas felicidades, como quem assistiu a entrevista inteira pôde entender o amor, a paixão que transborda aqui de, sobre a biomedicina estética. E também que você corra atrás dos seus sonhos, se você não está feliz na sua profissão atual, se você é um outro profissional da área da saúde, né? Hoje nós temos esse conceito da saúde estética que veio agregar tanto, trazer isso, tanto, tanta melhoria para os nossos pacientes, para a população em geral. Então venha somar com a gente, juntos somos mais fortes, eu acredito muito nesse lema e com certeza você vai se apaixonar também por essa área. Quero agradecer a entrevista, adorei é estar aqui na mulher <risos> com você, Conhecer o Thomas, principalmente, gente, <risos> que é um fofo. E, assim, espero... E te visitar na Áustria. Ah, meses, que tudo! Né? Vai Já ser pensou? ótimo. Vou lá, ela vai montar uma clínica na Áustria, gente. Quando ela montar a clínica, eu vou lá para mostrar para vocês. Fazer é. o vídeo parte 2. Isso, parte 2. <risos> eu agradeço também a visita, de coração. Como eu falei no início do vídeo, pra mim é um, é um sonho ter a doutora Ana Carolina aqui. Passou um filme na minha cabeça desde quando a sua secretária entrou em contato comigo. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei desde o início, né? Isso é, é muito gratificante. A gente tem história e história boa pra contar. E você faz parte da minha história boa. Eu sou muito grata por isso. Que bom. <risos> obrigada é mesmo, de legal. coração, viu? Muito obrigada é. mesmo. Tá ah, que delícia. Muito ah. bom. <risos>